Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou nesse vídeo, você deve estar procurando informações aí do que Quedoxidil, né? Eu comprei cinco potes que do Kedoxidil, tá pessoal? Ali é um suplemento azul assim, né? Eu tô terminando aí meu último pote, tá? Quedoxidil. Vim aqui passar a minha experiência, tá bom pessoal? O Quedoxidil foi sucesso aí no, no exterior. Agora tá ganhando destaque no Brasil, nas redes sociais aí. Tem, já vi artistas, pessoas famosas aí fazendo campanha pro Quedoxidil, tá? Mas algumas pessoas não falam toda a verdade, tá pessoal? Tem alguns clientes aí relatando, né? Que não tiveram resultados satisfatórios aí com o Quedoxidil, tá bom? Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, vou explicar como funciona, se vai funcionar para todo mundo, tá pessoal? Então fica até o final, vai ser um vídeo rápido, mas vai ser um vídeo completo, tá? Deixa eu me apresentar, prazer, meu nome é Diego, tá bom? Desculpa se eu estiver envergonhado. Sou bem que hoje dá um depoimento aí, tinha muitas pessoas pedindo um depoimento aí do Quedoxidil. Então pessoal, por que que eu resolvi fazer uso aí do Quedoxidil, né? Desde muito shopping desde muito cedo, eu comecei a desenvolver queda de cabelo, calvície, né pessoal? Isso afeta aí a nossa autoestima, a nossa confiança, principalmente quando vem muito cedo, né? As pessoas aí, pessoas mal intencionadas aí fazem bullying. É, colocam apelidos, fazem piadinha, né, pessoal? Isso me gerou muita timidez, tá muita falta de confiança. E ia para as festas aí, eu ficava tímido, tinha dificuldade de conversar, tinha, tinha dificuldade de, de arrumar uma namorada, tá, pessoal? Então, eu fui atrás aí, de alternativas aí para estar tá, me ajudando, tá no meu tratamento. Acabei achando que o Kedoxidil tinha muita gente falando, né, do produto. Eu dei uma chance, tava tá? comprei no um site oficial. E antes que eu esqueça, pessoal, muito importante, eu vou deixar o site oficial do Kedoxidil. Vai estar tá aqui na descrição, no primeiro comentário aqui embaixo, porque devido ao sucesso do produto, tem pessoas aí mal-intencionadas aí criando links falsos. Uh, criando sites falsos, faz... aplicando golpes, né? Fazendo pirataria, vendendo na Shopee no Mercado Livre. Então, eu vou deixar aqui embaixo o site oficial para você não, não cair em nada da internet, tá, pessoal? Mas fica aí comigo, tá? Que eu vou passar mais detalhes aí do produto. O, o produto original, pessoal, ele realmente funciona, tá? Ele realmente dá resultado, tá, pessoal? Eu tinha cabelo só dos lados, tá, pessoal? Eu tinha aquela covice que a gente perde cabelo em cima, né? E fica o cabelo dos lados, e eu tinha só dos lados o cabelo, pessoal. Deixa eu ver se aparece na câmera. Mas aqui em cima, ó, já tem bastante cabelo vindo, tá, pessoal? E aí, como eu falei, eu tinha só dos lados, tá? E aqui em cima já tem bastante. então... É um produto, pessoal, que é do Oxidil, que realmente funciona, que realmente dá resultado, tá? E ele serve para homens e mulheres, tá, pessoal? E é um produto totalmente natural, tá, pessoal? Ele não causa dependência, não tem efeito lateral, não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode estar utilizando, tá, pessoal? E passou pela Anvisa, tá? Passou por testes na Anvisa, totalmente seguro, tá, pessoal? E uma coisa importante aí, pessoal... É... Muitas pessoas estavam reclamando, né? Dizendo que não tiveram resultados. Tá? É... Tem pessoas aí, pessoal, que compraram um kit de um mês, tá? É... Compraram um pote apenas e, pessoal, em um mês... Não é suficiente para notar resultados, tá, pessoal? O é um, é um tratamento aí é de médio e longo prazo, tá, pessoal? Eu percebi resultados aí é, no início do quarto mês, tá, pessoal? Então, você comprando um kit de um mês, você não vai notar resultado nenhum, tá? Então, o fabricante recomenda aí, inclusive, um tratamento aí de cinco meses, pelo menos, tá? Para você notar resultados. E quanto, quanto maior o kit você compra, né? Além de garantir um tratamento completo, aí você garante um desconto no preço, tá, pessoal? E, inclusive, eu vou comprar aí mais cinco potes, né? para fechar 10 meses de uso, para ver se dá um tratamento, se dá um resultado ainda mais completo, tá, pessoal? E você deve tomar antes de que duas cápsulas por dia, tá? Uma antes do almoço e uma antes da janta. E, pessoal, o, uma coisa também importante, se você puder, é fazer uma atividade física, tá? Porque a atividade física vai ajudar na, na circulação sanguínea, né? E o sangue também ajuda a levar nutrientes o couro cabeludo, tá, pessoal? E seguir também uma dieta mais saudável, uma dieta mais rica em nutrientes, tá? que tudo vai pro couro cabeludo, tá, pessoal? E daí, seguindo essas dicas aí... E usando aí o produto original, você vai ter resultados, tá, pessoal? Desde que você pegue aí um kit completo, tá? Pelo menos aí cinco potes, tá? E como eu disse, né? O preço está é mais em conta também. E tá, pessoal? Então, espero que tenha ajudado, tá? Desculpa aí se eu me gaguejei, não estou acostumado a gravar, tá bom? É só um depoimento. O... É muito importante comprar o original, tá? O site do, o site do fabricante. Eu vou deixar aqui embaixo depois aqui para você comprar com segurança. Eu comprei no cartão de crédito, tá, pessoal? É super seguro, tá? Entrega rápida aí, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, tá? Desejo sucesso aí, tá bom? No seu tratamento, tá bom? Então, um abraço aí, valeu.